Como vou saber se sou um cristão ou uma cristã com equilíbrio? Existem quatro marcas que vão te ajudar a identificar se você é ou não equilibrado ou equilibrada. Obrigado por ter dado play e ter ficado aqui neste vídeo. Este vídeo é a versão compacta, espremida, condensada do Leitura Compartilhada, que ocorre todos os dias de segunda a sábado às 7 horas da manhã, e nos domingos às 9 horas da manhã. Esta versão é para quem não tem paciência ou, tem <risos> ou não tem tempo para um vídeo de devocional de 30 minutos. Oi, eu me chamo Guilherme Burjac e seja muito bem-vindo ao Leitura Light. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não recebeu ou não faz parte da nossa lista de transmissão, faça parte, você é meu convidado, meu convidada. Não é grupo de WhatsApp. O Leitura Compartilhada de hoje, o Leitura Light, quatro marcas de um cristão equilibrado. Primeira marca, perseverança na doutrina dos apóstolos. Esta é uma marca interessante. Não confunda com perseverar numa perspectiva teológica de algum grupo. Tem gente que sequestra esta passagem bíblica para dizer que a sua denominação, o seu grupo, possui a doutrina verdadeira. Na verdade, o que vamos ver ao longo dos séculos depois desse dia da inauguração da, da, do Pentecostes é que a igreja foi desenvolvendo suas doutrinas, e algumas delas possuem mais de uma forma de se ver. Guarde isso no seu coração. Guerras teológicas, ofensas e agressões não condizem com uma vida equilibrada. Um dia, se puder, que é promessa, eu vou te explicar o quadrante da paz. <risos> que diz como pacificar a sua cabeça, o seu coração, acerca de alguns temas teológicos. Ah, minha igreja pensa assim, igreja de fulano pensa assado, quem tá certo? Já com esse quadrante fica fácil de identificar estas coisas. Segunda marca, é uma igreja, a segunda marca de um cristão equilibrado é a marca da comunhão. Entenda, comunhão aqui não diz respeito a encontros para dividir o pão, isso é outra coisa, significa parceria, comprometimento, sociedade, o que o termo aqui usado por Lucas quer dizer é que esses irmãos viviam um tipo de comunidade onde todos eram sócios no lucro e no prejuízo, ninguém passava necessidade ou tinha algum tipo de problema que não fosse compartilhado com todos. Ema Ema, o seu problema é meu problema. Terceira marca de um cristão ident Um cristão equilibrado. Ele deseja sempre partir o pão. Tem a mesa cheia. Em tempos de pandemia, fique em casa. Alguns comentaristas vão dizer que isso aqui é a Eucaristia, ou seja, a ceia do Senhor. Os, os irmãos. Da, do primeiro século, tinha alegria em dividir o momento da mesa para celebrar a ressurreição do Senhor. Hoje, tomamos este momento um pouco mais solene e, em alguns casos, até fúnebre. Mas, na verdade, este é um momento de celebração, afinal, o Senhor vive. Glórias a Deus por isso! Antes de te dizer a terceira marca, por favor, se você ainda não se inscreveu, metade das pessoas que chegam por aqui, que são indicadas pelo YouTube, assistem o vídeo não se inscreve. Tem muito conteúdo bom aqui para a sua vida e para a sua edificação. Quer saber sobre casamento? Aqui também tem. Quer saber sobre vida cristã? Aqui também tem. Quer saber sobre oração? Aqui também tem. Assine nossa lista. Vamos à quarta marca, então, que define se você é um cristão ou não, um cristão equilibrado ou não dedicação à oração comunitária. Complicado porque quando lemos as escrituras temos a ideia de que a vida cristã deve ser desenvolvida individualmente, mas essa é uma perspectiva equivocada. Por quê? Porque se você prestar atenção nos textos de Paulo, principalmente nos textos, podemos verá que sempre, sempre está no plural. Nós, eles, família, povo de Deus, tudo de forma comunitária. A Bíblia e não só a leitura da Bíblia, mas a oração deve ser feita também de forma comunitária. A oração, a oração comunitária faz toda a diferença na vida da igreja local e também para os vizinhos da igreja local. Sério, tem um irmão mais velho, uma irmã ou uma irmã mais velha, um irmão mais novo, uma irmã mais nova na fé, sempre com você. Encontre parceiros de oração para dividir os desafios, e confirmar a fé de vocês, a vida comunitária é maravilhosa, dá um, dá um, dá um trabalho, porque é o amor de poucos espinhos, são poucos espinhos se abraçando, mas o Espírito Santo nos ajuda. Estamos todos os dias aqui, pela graça de Deus, e até o dia que ele pedir para parar com isso aqui, lendo e orando com você. Todos os dias às 7 horas da manhã numa live e o Leitura compartilhada Light, o Leitura Light, que é a condensação daquilo que a gente falou, em 5, 6, 7 minutos. Ok. É isso. Seja muito bem-vindo sempre aqui nesse espaço. Se você não sabe como fazer isso, me manda uma mensagem que eu te digo. Um grande abraço e Deus te abençoe.